Sete motivos pelos quais um servo de Deus não deve jamais comemorar o Natal. Motivo número 1. Um. Yeshua, o nosso Messias, era judeu e os judeus não comemoravam Natal, festas de aniversário. Motivo número 2, os apóstolos não comemoraram o nascimento do nosso Messias e nem sequer mencionaram essa doutrina. Motivo número 3, é uma tradição pagã. Até mesmo padres confessam que é uma tradição pagã, pois foi a seita romana que trouxe esta abominação para o seio da igreja. Motivo número 4, Yeshua, o nosso Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Motivo número 5, Papai Noel é uma mentira e o Criador abomina a mentira. Motivo número 6, até o terceiro século, os servos de Deus não comemoravam o Natal por ser uma tradição pagã que foi infiltrada no meio da igreja pela seita romana. Motivo número 7. Segundo as escrituras sagradas que você encontra em Ezequiel capítulo 8, toda vez que as pessoas comemoram esta data 25 de dezembro, irrita ao Criador. Além de não ser a data o nascimento do nosso Messias é a data do nascimento de Tamuz, o Deus Sol. Se você quer mais detalhes a respeito de cada ponto mencionado neste vídeo, deixe nos comentários que ficarei feliz de fazer um vídeo dando mais detalhes de cada ponto mencionado neste vídeo. Que o Criador te abençoe e até a próxima.